Levanta, agarra. Levanta, agarra. Eu vou agarrar. Eu estou sentindo que Olá, meninas e meninas. Bem-vindo a mais um IEBT. Eu sou o Thiago. Eu sou o Digo e hoje temos um VT diferente. É, eu estou fazendo a cota Thiago aqui do VT, né? E eu estou preenchendo a cota Loura. Estou substituindo a Natália hoje. Legal. Que estão por aí curtindo, passando mal, que estão enfim, eles estão. Eles estão de férias, de férias. tá? Na realidade, é que eles estão de férias. Tiraram um recesso um pouco antecipado e a gente veio aqui fazer essa gravação muito especial do VT. A gente já tá cansado de saber que nada acontece por acaso na nossa vida. E vamos fazer uma retrospectiva um tanto legal é, dessa, desse 2015. Bom, Tiago, 2015 foi um ano bem complicado, né? A gente teve aí bastante acontecimento: a gente teve atentado terrorista, teve avião que caiu, avião que sumiu. Catástrofes da natureza, nós tivemos algumas crises políticas, econômicas, né? Muitas pessoas estão percebendo como que o cenário mundial está muito carregado. No finalzinho do ano, agora a gente ainda teve o rompimento da barragem lá em Mariana. É. Mas, Tiago, só teve coisa ruim assim? Não, ano? Calma, calma lá. Bateros. Calma lá. Vamos parar para poder pensar e lembrar das coisas boas, que tiveram muitas coisas boas esse ano de 2015 também. Ah é? Ah, com certeza! Se a gente for parar para pensar, como que o mundo se mobilizou para ajudar as pessoas que estiveram é, nessa situação complicada, em qualquer das situações complicadas que a gente citou aqui agora, é ou não é verdade? É. E o que as pessoas fizeram? O que aconteceu? Uai, por exemplo, vamos citar agora o fato recente de Mariana a quantidade de pessoas que se mobilizou para poder fazer doação de água, doação de roupa, doação de comida assim como em outras situações antigas como é, maremoto, terremoto, furacão é, pessoas que ficaram desabrigadas e lá na França mesmo por conta do atentado terrorista e é, as pessoas é, cederam lugares nas suas casas para poder é, hospedar pessoas as pessoas e, fugiram do, do atentado, teve, e, teve taxista que levou a gente de graça eu ouvi dizer que você foi até distribuir água lá em Colatina também. Eu fui lá, fui lá trabalhar um pouquinho, fui ajudar, tem algumas experiências muito legais assim para contar, mas isso a gente pode trocar depois na conversa. Acho que também teve, em meio a essa crise política, a gente tem muita gente que está se mobilizando, criando coletivos, fazendo manifestações, buscando melhorar, buscando coisas boas, buscando alternativas para sair disso daí de uma maneira saudável, de uma maneira pacífica. Né? Os jovens, né, a gente tá, percebe que os jovens estão um movimento muito ativo, se reunindo muito é, em prol do, do pensamento do mundo como todo, na construção de uma coisa melhor, na né, construção de um mundo melhor. Mas chega agora eu quero ver. Você tá com essa camisa aí e tal. Eu troquei com um amigo meu lá na compragem que eu fui. Mentira! E no Espiritismo, a gente teve coisa acontecendo esse ano, teve coisa legal aí? Com certeza que teve, eu mesmo. Mentira, não foi o outro, Thiago. Aconteceram duas compragens esse ano. Duas? Quais foram as compradas que tiveram esse ano? Olha, teve a Sul e a compragem nordeste. A compragem sul que aconteceu lá em Guarulhos. Yeah! São Paulo. E depois a Combragem Nordeste aconteceu, foi em Recife, em Recife, não é isso, produção? Foi no Pernambuco, na cidade chamada Paulista, do ladinho de Recife Teve uma galera saiu de do Espírito Santo, de carro, de carro dois pessoal. dias de carro Se você procurar alguns vídeos antigos nossos, você vai ver essa aventura é, fracionada em algum, alguns cortes. A gente teve também o Conto de Mocidades. A gente tem encontro Conto de Mocidades em vários estados e nós tivemos o nosso aqui também, foi bem legal. Foi o MS, a gente também tem alguns vídeos, se vocês quiserem procurar aqui no nosso histórico de vídeos, tem alguns vídeos legais, né, de momentos que passaram bom a gente também teve lá em Brasília o um encontro nacional da área de infância e juventude é, que conversou um grupo de pessoas grande conversaram sobre os representantes do dos do, do das federativas DIGI é o departamento de infância e juventude que que articularam coisas sobre o andamento né o processo todo sobre as diretrizes da, da de, de como é, vai ser abordada todo todo o tema espírita no, nas, nas Inclusive, foi lançado um documento tem, vai ter o link aqui na descrição, se você quiser acessar O documento ele trata, ele tem assuntos tanto para o jovem, quanto para o evangelizador, quanto para o presidente de casa espírita É bem legal E, em falar IE, yeah, nós chegamos aos mil inscritos no nosso canal IE yeah. é Nós batemos os mil inscritos, já estamos aí rumo aos dois mil inscritos Dois mil inscritos! Chegamos aos quatro dígitos! Yeah! Yeah! Great job! Além disso... Na internet teve mais coisa lá na aí de espiritismo esse ano? Com certeza! Nós fizemos é, grandes amizades com, com pessoas que também criam conteúdo digital é, que são os Amigos da Luz, o Espiritismo da Depressão, né? o Estevão, o Espírito todos eles estão aqui, e outros né, com certeza tem vários outros que a gente acaba não citando, mas estão sempre conversando com a gente, a gente está sempre compartilhando na com nossa página e são pessoas que estão assim sempre no nosso cotidiano digital, apesar de estarem é, nos seus estados. Então, assim, vamos aproveitar aqui e deixar o nosso grande abraço para todos os nossos amigos. E se vocês quiserem acompanhar um pouco do trabalho deles também, a gente vai deixar o link aqui de baixo para vocês acessarem. Tem canal no YouTube, tem fanpage, tem Instagram. Curtam todo mundo e se inscrevam no canal deles. Tem até podcast, desse pessoal, agora. Tá chique. Tiago, esse ano tivemos muitos momentos positivos tivemos momentos ruins, momentos negativos. O que você acha que a gente pode tirar disso? Eu acredito que a gente consiga enxergar todas as coisas que acontecem com a gente de forma é, positiva, além dos fatos que a gente consegue enxergar. Como a gente consegue perceber como as, uh, o entorno de uma situação negativa tem coisas positivas como a solidariedade das pessoas, como é, a movimentação que as pessoas têm para ajudar o próximo. Isso tem a ver com aquele documento que a gente falou antes, né? Do documento da área de Infância e Juventude. Lá ele fala bastante do protagonismo juvenil. Então, jovem que está nos assistindo agora, aproveita a oportunidade que você tem de estar tá aqui encarnado na Terra para fazer coisas legais, para mobilizar, ajudar o próximo. Às vezes as pessoas estão precisando mais do que nós. Então você tem a chance de fazer isso. Seja protagonista da sua própria história, aproveite as oportunidades que aparecem. E você pode fazer de pequenas atitudes se transformarem em coisas grandes e se transformarem em, em gestos maiores e mobilizações enormes. Você não precisa ser Chico Xavier, você não precisa ser Kardec, você não precisa fazer nada além. É, do que você não consegue, mas faça alguma coisa que com certeza o seu 2016 e de muitas outras pessoas vão ser muito mais positivos. E se você já tem algum projeto legal, se você tem alguma coisa bacana pra contar pra gente, escreve aqui nos comentários, conta pra gente o que você fez de bacana em 2015, e o que você pretende fazer em 2016 e se quer melhor vocês. Então galera, estamos chegando ao final desse vídeo, estamos chegando ao final do ano, Queremos desejar a vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e queremos deixar aqui avisado que a partir de agora, os próximos vídeos que serão lançados serão todos voltados para o nosso Encontro de Mocidades, que vai ser o MS durante o Carnaval do ano de 2016. Que vai tratar o tema família, então, então se você quiser saber um pouco mais, continue acompanhando a nossa página. E os nossos vídeos de conteúdo em si só vão ser lançados após o Carnaval do ano que vem. Então continue acompanhando para você não perder nada e fique atento. Então galera, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Nos vemos no próximo Yeah! Yeah! yeah!